Mano do céu, olha como tá lindo o palácio do Indy que nós fez, mano. Mas sabe o que tá faltando? Um dragão pânico. <risos> Vamos lançar um dragão aqui hoje pra ficar maneiro. Aliás, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tá tava... bom! <risos> Adoro ficar assim, ó, tô torto! Como vocês viram, hoje eu quero lançar um dragão muito maneiro aqui no dente pra proteger o palácio, né? Vai ficar bem mais legal. E também tem várias outras coisas que eu quero fazer. Afinal, o último dragão não deu muito certo, né? Ele não tá protegendo muito. Então vamos colocar um que protege dessa vez, né? Porque não tá ligado, já tem basicamente três dias da vida real que eu não entro aqui na Irmandade. Eu quero ver se mudou alguma coisa aqui. Aliás. Mano, ainda tem um baú com uma maçã aqui eu não sei quem colocou, mano Se alguém souber, comenta Não é não, Mequetrefe? Mano, já, já tá vindo dois vídeos por dia, Mequetrefe Quem confia, mano, comenta esse emoji que o editor mandou na tela aí Mas é o seguinte, vamos ver o que mudou aqui Ó, perto da minha casa Ah, eu acho que nada Fora aquela base ali que tá surgindo Ah, eu posso fazer de elastro, né? Às vezes eu esqueço Pra canada Mano, essa casa sem parede aqui Essa casa aqui toda deteriorada Mano, vamos, vamos comentar no vídeo da galera pra eles arrumarem as casas deles Senão eu não vou virar. Arrumar aqui, mano. Não quero essas coisas buracas. <risos> <risos> imagina o cara ficar brigando Com os outros. deixa todo mundo até casa como quiser, imagina Bom, na real, eu acho que não mudou Opa, mudou alguma coisa Mas não tá completa Bom, tá mudando alguma coisa, isso, isso é legal Mas esse que é o rolê da Vila Irmandade Aqui, mano, Vila Varsa. cada hora tem alguma Coisa diferente pra gente ver, aliás Uma coisa que eu quero ver é lá no Nether Eu quero ver se o Phantom já colocou a minha loja De ferro, Para quem não sabe eu fiz uma loja de ferro Já colocou no local certo, porque se tiver no local Certo, eu já posso colocar os ferros lá Começar a vender e recuperar Ferro que roubaram de mim. Pra quem não tá ligado, eu tenho uma forma de ferro. Ela tá escondida nesse cogumelo gigante. O problema é que algumas pessoas estavam roubando o ferro dela. Então, meio que eu vou recuperar os ferros. Se elas quiserem, elas compram na minha loja, né? Olha só, agora sim, mano. Tá que bonita a minha loja de ferro. O único problema é que tem muita árvore tampando. Eu vou esconder uma dessas árvores aqui sem ninguém saber. Peraí, agora que eu percebi, cadê a porta? Ué, eu acho que não tem mais O um passaporte aqui. Olha, olha, das duas é uma. Ou o Phantom quis deixar tudo de graça, ou todo mundo no servidor já pagou Daí né? por isso que não tem mais passaporte. Mas que agora está aberto. Certo está. Isso é melhor ainda para minha loja aqui. Bom, minha loja está aqui. Deixa eu ver. Me parece inteira a, pe a pessoa que colocou para cá não colocou as, as placas. Né? Deixa eu arrumar aqui então bloco de ferro. Meio óbvio, né? E aqui eu vou colocar ferro bruto não é ferro. De ferro. Aqui, ó. Ferbrutor. Ferbrutor. Tá, eu, eu vou trazer uns, uns baú aqui e colocar uns ferro à venda. M vamos fazer isso. Afinal, eu vou ter que comprar blocos para poder fazer nosso dragão também. Então é bom eu ter o dinheirinho. Por sinal, além de estar tá trabalhando no The End, que vocês estão vendo aí que eu fiz um milhão de projetos. O editor tá colocando alguns na tela aí para vocês verem. Eu quero também focar uma boa parte do meu tempo fazendo projetos aqui nessa vila. Então se tiver coisas que vocês querem ver, comenta aí que é muito importante. Eu sei que assim, o, o, o Mano Lajota tá postando pouco vídeo agora, mas podem ficar tranquilos. Que já vai voltar vídeo todo dia e dois vídeos por dia também. É que essa semana eu tô indo no médico direto. Tô indo resolver um montão de coisa. Mas eu tô, eu tô bem, tá? Mas é médico de rotina, mas só resolver essas coisinhas e já tamo tranquilos. Aliás, deixa eu guardar essas tralhas aqui do meu inventário. E vamos levar uma caixa para a gente conseguir transportar os ferros que estão aqui lá pro Dendy. Primeiro guarda essas tralhas aqui. Agora vamos lá na farm, mano. Oi, oh, esse golem ficou legal né? depois da nossa trollagem. Eu gostei. Cadê o barco? Olha onde o barco tá. Vamos vamos, vamos, vamo de Natalidra, assim, ó. Natalidra, dando com a elytra. Por sinal, tem que reformar essa ilha aqui também, que não tá aquelas coisas, né? Cadê? Se eu não me engano, é bem aqui a nossa passagem secreta. Sim, essa farm gigantesca pra entrar nela numa passagem secreta. Mas, cara, o guloto fica me roubando, né? Agora se a gente pegar uns ferrinhos aqui. Eita, essa caixa de chúcar tá cheia de madeira dessa farm aqui. Bom saber, né? Bom saber. Pronto, peguei os ferros, agora é só a gente colocar na loja. E olha o ponto! Panto! Panto! Eu tava já indo te avisar, a tua loja ficou pronta. Mano, eu vi, eu já trouxe até os ferros pra colocar nela aqui. Eita, olha oh, o homem entrando com skin de bandido. Gente, que que é isso, mano? Dez anos de Minecraft, eu não. Eu nunca vi um negócio desse. Acho que ele veio roubar meu coração. Não, isso aí eu já roubei. Ah, hã? Bom, enfim, ó, a loja tá aqui agora. Então basicamente é só eu colocar os baús que botar para vender normal, né? É, pelo visto sim. Phantom, eu tenho uma dúvida. O que? O que? Posso jogar fora uma dessas árvores aqui que tá tampando a vista da loja? Só algumas. Olha, um pack de ferro por árvore deixa eu tirar, hein? Cara, pensa um com pack comigo, de ferro, uma pensa comigo. Ó. Se eu tirar de graça, além de fazer a jardinagem para você de graça, eu vou estar tá valorizando o terreno da minha loja, que se eu vender, você vai receber seu dinheiro. Não, não, mas veja, veja só esse aqui. É terreno do foco é um terreno que você tá mexendo sem autorização LG. Pera, aí, é do foca na verdade o foco é a única pessoa que pode mexer nos terrenos você é, é do foco então não tô nem aí ele que vai se resolver comigo então o que não era do tá, foca tá. Fala, fala pra ele faz assim, o lg quebrou suas árvores pode falar bom, LG, depois você se vira aí com ele tá tá fala, não mas faz questão de falar pra ele tá bom a ah, peraí o o o para aproveitar que eu tô colocando o estoque aqui na loja é, quer comprar ferro ferro quanto está custando ferro vai depender então isso. Eu perguntar, mano, o que, que tu acha que é um valor legal? Levando em conta que você também tem o ouro, que eu sei que você deve ter uma forma de ouro infinita, creio eu, né? Sim, você sim. acha que eu devia copiar os seus preços ou o que? O que você acha ah, que é Acho que é da hora ter um preço tabelado, né? Nem, nem eu, a gente ficar na competição infinita de abaixar o preço e a gente se ferrar depois ah, até. Porque eu acho que o uso de ferro e ouro não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cada um vai comprar o que Sim. precisar, mas. Só, é vai só comprar pra ouro ideia, pra fazer né? maçã, essas coisas. Ah, e o ferro vai comprar pra fazer carrinho, né? Grade. Grade, punil, essas coisas. Ah, essas coisas maneira maneiras. Tá, vamos saber então, tá bom, tchau. Vai embora. Sai do neto, Vai, tá. Nether é meu, tchau. Tá. Oh, ah, concordou! Concordou, já era. Pô, passar na habilidade aí, dropa, vai. Quer habilidade? T toma a habilidade aqui. Eu tô aqui, do gente. outro lado. <risos> Tchau, tchau. Bom, já que falamos ali com o Phantom, mano, eu acho que parece uma ideia boa, né? Vamos fazer esse bagulho todo mundo mais junto, por causa que dê funciona legal. Tá aqui no meio de tudo, eu vou tirar esse ferro bruto aqui que eu não vou usar agora e vamos colocar uma bancada de trabalho, querendo ou não, para mim vai ser útil, já que eu vou ter que craftar ferro aqui e os clientes podem também, né? Mano, partindo daqui, eu já quero ir logo fazer o meu dragão. Por sinal, ó, é um baú de pagamento, um baú com um bloco de ouro. Ó, Eu tirei uma foto ali das placas para gente saber o preço para colocar igual, né? já que foi combinado que eu fiz com ele. Tem que dar para fazer três placas, deu boa, vai ser assim, olha. Aqui vai ter o baú de pagamentos com alguns corações para deixar claro que eu amo quando eles me dão dinheiro é, é, é bom, né? <risos> E aqui vai ser os ferros, pronto, barra de ferro, sorrisinho, preço, um diamante, 64 unidades, que é um pack né, aqui, bloco de ferro, preço, 8 diamantes, 64 unidades, eu tive que escrever tudo junto, porque não ia caber na placa, agora a gente vai espalhando ferro aqui, e vamos colocar dois packs de bloco de ferro, é sim, é tudo que eu tenho, infelizmente não tá tendo muito não, depois eu fico parado na farm para gerar mais, agora a gente tem muitas coisas para fazer, como eu falei para vocês, eu quero fazer um dragão para proteger o The End. e para começo de conversa, o o Tugin tá pedindo ajuda nossa lá no The End. Então vamos pra lá já. A já começa falando com ele e já resolve esse primeiro problema. Bom, aparentemente o Tugin chamou a gente pedindo ajuda. Eu acho que ele se envolveu em algum problema para tá pedindo ajuda logo no The End, já que ninguém vai pra lá, é só eu e ele, praticamente. Alô, LG? Oi, LG? oi, oi. Ai, calma, barulho de portal. Fala, o que você quer? Mano, por favor, libera isso daqui pra mim. Eu esqueci meus passaportes. Eu acho que eu perdi meus passaportes. Você não tem noção do que, que tá acontecendo. Eu, eu preciso. Prova ajuda, que mano. você é o Tugin. Como que eu vou provar? Ó. Oh, oh. Mano, eu você não... é o dono do The End, não tem a cinha da porta? Eu preciso de uma prova que é você. Você não tá entendendo? Eu tô muito nervoso, mano. Explodiram as coisas da minha casa, eu não sei o que fazer. Explodiram. Calma. Podem ter explodido é, o passaporte também. Eu tô tá, sem pera, passaporte. Pera, tá, não, calma. Tá, tá, tá. Já que você tá falando sério, então. Vamos agir sério, né? Vem, vem cá, vem, Tugin. Tá, tá. Obrigado. Mas como assim explodiram suas coisas, cara? Que história é essa? Eu não sei quem foi, eu não sei quem que fez isso Mas provavelmente foi o Delete Você viu o Delete esses dias? O Delete? Não! Por que ele explodiria suas coisas? Bom, ele foi uma das pessoas que roubou Elytra, sabe? Eu, pelo menos eu acho Então, quase certeza que foi ele Mas eu não sei o que fazer E agora? Não, eu pensava que só eu e você tinha Elytra aqui? Não! Ó, tem eu de Elytra, você de Elytra E tem uma Elytra, que é a Elytra perdida Que tá no servidor É a Elytra que, tipo, ninguém... Eu não consigo encontrar ela Todas as pessoas que eu investigo e, e faço trap Pra conseguir pegar ela atrás de volta é, é, Simplesmente não tá com essa pessoa Mas tá faltando uma eletra Eu sei que tá com alguém, eu só não sei onde Cara, se não tá com as pessoas, tá nos itens dela eu, eu vou ter que passar hoje, dar uma olhada no balde de todo mundo Pra saber quem tá roubando ferro Eu aproveito e vejo se eu acho uma eletra no de alguém E eu pego e trago pra você Cara, se tu conseguir fazer isso, vai ser perfeito, mano Mas, mas, mas, mas obrigado, eu, eu só vim olhar se tá tudo bem aqui Você não viu ninguém roubando <murra> esse lugar aqui, não? Não, viu ninguém não eu não vi que... ninguém Ninguém aqui no The Indy, cara. Pode ficar tranquilo. Tem nada explodido? Que eu saiba, não. E que eu espero, não. Tá, tá, perfeito. Mano, eu acho que hoje eu vou começar a trabalhar aqui junto contigo no The Indy, sabe? Eu, eu consegui voltar agora e, e vai dar tudo certo, mano. Tem problema trabalhar aqui? Ué, o DNG é seu, faz o que quiser, mano. T Tamo junto nessa. Tá, tá, então eu, eu vou lá, mano, investigar. Beleza, eu também vou. Tchau. Mano, que doideira esse papo do Tuguin, né? De qualquer forma, o que eu tenho que fazer é o seguinte. para fazer o nosso novo dragão do The a gente vai precisar do Vai precisar de muito, muito, muito vidro e um pouquinho de areia vermelha. E para conseguir vidro e areia vermelha é no mesmo local, um deserto vermelho. Então é para lá que a gente vai. O único problema é que eu não lembro para qual lado tem. Eu acho que para cá tem um bom. Cadê o Mega Meketreff? Mega Meketreff? Meketreff? Meketreff, você vai comigo nessa jornada pânico, tá bom? E eu já vou levar também duas caixas chukers, porque com elas eu acredito que já vai ser o suficiente de areia vermelha. Eu, eu espero, né, Meketreff? Tem um pá? Tem uma pá aqui bonitona, então. Mequetre, vamos dar rolê. Cola aí. Mano, ele vai falar pra oh, vocês que faz um tempinho que eu não passei com é Mequatreff, mano. Vai, vai, vai ser legal. Vai ser altas aventuras Lajota e Mequetrefe. Quer dizer, não vai ser tanta alta aventura, não, né? A gente só vai pegar areia, né? Não, não, Mequetrefe. Mas o que importa é que a gente vai estar junto nessa. Aliás, eu nunca levei o Mecatre pro The End, né? Na, na real, eu não vou levar ainda, não, mano. Se eu for levar ele, é muito trabalho. Deixa eu descobrir que vai ter um dia do Spurgo, que daí eu me preocupo em levar ele para lá para ficar em segurança. Mas por agora, não vale a pena definitivamente. Bom dia, Mequetrefe. Estamos aqui, sim. É só isso que a gente achou. Mano, eu andei um montão e não, e não tinha nenhum deserto reto bom, sabe? Dessa, dessa areia vermelha aqui. Não parece muito atrativo, né? Esse deserto de areia. Ó, a parte boa é que ali tem uma vila estranha demais. Vamos dar uma zoiada no que tem aqui. E daí, ali mais pra frente, a gente começa a pegar um pouco dessas areias. Mano, essa casa aqui é boa, né? É uma vista bem. Pra montanha ah, que bonitinho bom bem legal essa vila, né mas vamos pro foco eu quero pegar a reia e quem sabe levando em conta que a gente está nesses biomas aqui de é, em inglês é badlands em português eu não lembro a tá colocando colocar na tela a parte boa dele é que tem todas as vidas abandonadas expostas então a, a chance da gente achar um baú é até que alta mas no meu caso não foi não bom de qualquer forma make a treffe chega de papo e vamos por a mão na massa o box no chão as três e pazinha time left ai ai amo a vida de ficar pegando a areia do deserto. Acho que ninguém nunca falou isso na vida, né? Enfim, vamos lá falar com a Apu, porque a gente tem muitas coisas pra resolver ainda. Acabei de vir aqui pra falar com a Apu e eu acabei de perceber que eu esqueci todas as Jukebox. Mas tá tudo bem, porque o Make a Traff tá cuidando delas lá. Então vamos falar com a Apu e vamos voltar lá. Acontece, acontece. <risos> Deixa eu aproveitar e dormir antes, vai. Eu já vai lá e falar com a Apu pra resolver o outro B.O. que não tem pra resolver, gente. Mano, por algum motivo muito estranho, o Apu tá aqui no Nether. Eu já sei o que é. Serve Apu, bom? Ué, que gritaria é essa? Mano, você foi, você Aqui no Nether para para ir na minha loja de ferro comprar ferro, né? Não! Mas quer comprar ferro? Não, LG, eu tô legal, eu tenho que esvaziar os baús aqui, velho. Tô, tô cheio de coisa para resolver. Uhum, uhum. Você não tá afim de dar ajuda, não, mano? Tô mó cansado, velho. não, você é velho, você tem que ser acostumado a estar tá cansado, pô. Ah, mano, mas é que eu tô cheio de trabalho, LG. Eu tô, tô tendo que arrumar os negócios aqui, velho. Tenho... Ah, ah mas não posso, esqueceu? Você é o velho <risos> da Irmandade e eu sou o que tem dor nas costas, não consigo fazer trabalho. Me ajuda aí, velho. Vai, ó, Pixa. me vende logo. Tu sabe que eu quero as lâmpadas, me vende. O quê? <risos> eu quero comprar essas de... lanternas. Deixa eu me fingir de louco aqui, o que você que tá quer? Bom. O que você gostaria de comprar de... em minha Então, Apu, po... nossa, meu... nesse dia ensolarado aqui, mano, eu queria comprar... Tá quente, né? É, seis packs dessa lâmpada. Seis packs? Caraca, velho, mas assim você vai acabar com o meu estoque, LG? É uma farm, toda hora tem mais. Mano, o pior, LG, Não. é que eu fiz essa farmzinha aqui Eu achei que ela ia ser uma farmzinha Mequetref de nada, velho Não ia render coisa nenhuma Mas, velho, eu, eu tô em, eu tô em Mano, tem umas farm no Minecraft que é muito pânico Ainda mais em servidor, né? Por falar em Mequetref, eu esqueci meu gato no deserto Ué, por quê? Porque eu tava vindo pegar areia E daí eu vim pra cá pra comprar as lâmpadas E eu esqueci ele junto com as areias lá Ah, bom, LG, se enquadra em maus-trato aos Mequetrefe, velho Não, porque ele tá cuidando das areias Ah, pô, mais é rápido Já tem um, dois, três, quatro packs mais rápido, mais rápido. É quanto mesmo? Sete. Ué, não era seis, não? Não. Ô, pô, e quanto que vai custar essa brincadeira aí? Não, isso aí, você <risos> pediu o seu spec o, o valor já era, já tá incluso Ué, não, mas eu tô perguntando o valor Mano, a gente tá no Nether aqui Eu acho que a gente poderia negociar alguma coisa aqui do Nether mesmo, né? O que você acha aí, umas netheritas? Eu não tenho netherita, tem uma loja de ferro ali, você quer ferro? É, essa elytra aí, maneira, que você tava usando Qual? Eu não tô vendo nenhuma Ah, você acha que eu não vi que você tava com a eletra lá parado, não? Eu não vou te dar uma elytra por lâmpada, nem né, Que você a última lâmpada do mundo, pô <risos> Ah, aí, me diz uma coisa aqui Pra que você quer? Pra fazer um dragão Dragão? É, eu quero fazer um dragão. Ah, eu quero um... fazer um fogo saindo da boca dele, daí o fogo tem que estar iluminado. Ué, mas o fogo branco? <risos> não, né? Eu fui por isso que eu fui pegar areia, para fazer vidro. para deixar colorido, entendeu? Tá. Hum, olhando pelos meus cálculos aqui, LG. Assim, tem uma coisa que eu preciso bastante e eu acho que você pode me ajudar. É. Sugar Preciso de sucker Quantas? Uma? É, se tu me conseguisse umas três? Não, três? Ah, pô. Você não tá trabalhando com. Todas que eu tive isso, projetos... que roubado o Tuguin? Mas você tá? Lá no dente, você tem a eletro pra você pegar mais três. É tipo, eu não tenho permissão para explorar o dente. Aí ah, você for rapidinho, nem vai perceber, mano. Apo, <risos> vamos fazer assim, vamos fazer assim, ó, ó, ó, ó, ó. ó, Você vai <risos> lucrar nessa uma chucar box e eu deixo você dar o um nome do no dragão. Ah, ah, não, não, eu não quero dar nome de dragão nenhum. Duas Chuckerbox, você deixa você dar o nome do dragão. Mano, chegou até duas, vai três. É que eu não tenho três, eu <risos> só tenho duas, esse é problema. Tá, eu aceito tudo o Shookerbox, beleza, pode ser. Tá, tá, bom, e qual que vai ser o nome do amigão? O nome do, do amigão? Vai ser... O amigão. Amigão? Eu não consegui pensar em no nome melhor. Então vai ser amigão, vai ser amigão. Então, a Chuckerbox eu não vou trazer agora porque... Lembra que eu esqueci algumas coisinhas no deserto? Tá, não, depois você passa lá a cobrar, tá bom? Demorou, demorou. Valeu, LG. Tamo junto. Compra ferro. Tchau. Prontinho. Deu tudo certo no final, né, não? É não Mequetrefe. Agora vamos pra casa. Assim, eu não enchi as três sugar blocs de areia, mas já tem bastante aqui. ó. Tem uma e duas. Creio eu que vai ser bem mais do que a gente vai precisar. Então já estamos já já nos conformes, né? Cadê o barco, Mequetrefe? Ah, tá aqui. Por sinal, se eu não me engano, quando eu tava quebrando as areias, eu vi dois baús de, de mina abandonada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aí, ó. Falei expostos, mano. Ah, vou pegar as tochas. Mano, eu vou pegar esses ferrinhos aqui, né? Vai ser bom. Estamos precisando, né? Vai, Mequetrefe. Vamos embora. Vamos embora Sobe no caramba, McTrap Aqui, ó Sobe no caramba Boa Eu acho esse barco aqui bem mais bonitinho Eu gosto muito mais dele Porque ele tem uma cor diferente, sei lá Enfim, vamos pra casa Vamos pra casa Pronto, agora que estamos em casa, vou deixar o Mequetref aqui descansando um pouco, porque ele já passeou muito. né? O que eu quero fazer agora é jogar dois diamantes aqui e eu vou esquentar todas essas areias aqui para a gente poder fazer vários vidros coloridos diferentes. Pois é, com eles que a gente vai poder fazer o nosso dragão. O resto eu vou usar para fazer arenito. Lotou o baú? Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Eita, lotou o baú. Vou ter que mandar para fazer mais viagem. Calma aí, então. É sim, eu invadi o sistema aqui para ver o que tinha. <risos> tá, a gente perde esse botão aqui, ó. Aí o carrinho vai embora esquentar tudo E os vidros já vão sendo feitos, agora basicamente É só aguardar, bom gente, depois de um tempinho legal, eu tô muito feliz Todos os vidros estão prontos E como o resto basicamente é arenito Tudo que era difícil para essa construção A gente já tem, literalmente Até os corantes pros vidros A gente já tem em casa, então basicamente o Nosso único trabalho é pegar tudo, unir nessa sugar Box e ir pro Denis de construir Mano, eu tô feliz, mano, eu gosto Muito de dragão, para quem me conhece sabe que eu amo Dragão demais, mano, bom, eu acho que sem mais delongas A única coisa que a gente tem que fazer, ó Pegar essas lâmpadas, um cortador de pedra E o resto a gente separa, mano E bora pro The End fazer a construção Pânico Então a gente começou a fazer o fogo do dragão O né? que, que é um dragão que não solta fogo, né? Tava na hora de eu fazer um dragão de fogo na minha vida Achei bem da hora Mano do céu, olhando daqui Não tá tão visível o fogo Mas olha só que da hora que ficou E agora aqui, ó, tô subindo fogo pra chegar até o dragão Mano, na hora que chega no dragão Vai ficar muito doido, vai subir tudo aqui vai ter o um dragão. Mano do céu, vai ficar bom demais. Mano, quer saber? Eu vou fazer esse negócio todo aqui. Vou voltar, vou voltar com ele pronto, mano. Vocês tem que ver esse negócio pronto, mano. Já, já deixa o gostei, na moral. Mano, nossa, eu, amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei demais. <risos> e bom, minha gente, o dragão está pronto. Eu Não vou rolar vocês, não? Já deixa o gostei e olhem só que da hora. Mano, é um dragão soltando fogo em cima do palácio do The End. Deixa eu mostrar aqui de cima. Olha que tal hora aqui. Eu, eu, eu quero pegar esse fogo, eu quero expandir ele mais para baixo no futuro. Mas olha só que maneiro que já tá. olhando daqui de cima. Olha isso, mano. Se esse dragão não tá protegendo esse palácio, eu não sei o que tá, né? O engraçado dele é que se vocês virem para esse lado aqui, ó, deixa eu aproveitar que tem um pouco de foguete. Olha quanta tauta que, que colocar a banana syndrome. <risos> Mas ficou muito doido, mano Eu tô muito feliz com o resultado, mano Ainda bem que a gente conseguiu pegar todas as areias E o Apu tinha essas lâmpadas aqui, ó Porque, ó, usamos em tudo Bom, é isso Mano, da hora demais, mano Espero que tenham gostado Deixe já um gostei E é nóis, gente